Três, dois, um, vai. Um dia mais, um outro além. Um dia, quem pra decidir. Quero amar alguém Um dia mais oh -oh, Um outro além Um dia vem pra decidir Pra onde eu devo ir E mostrar o que há A vida que eu levo pode ser de qualquer jeito como eu quiser O que eu fiz é pensar palavras sem ser revelados Quando enfim é como fechar Que eu levo, pode ser de qualquer jeito Como eu quiser yeah. O que eu fiz é pensar palavras Sem ser revelados quando enfim vier Como de dilúvio vai separar deixar o brilhar e deixar o que há. A vida que eu não é pode ser de qualquer jeito como eu quiser. O que eu fizer pensar palavra você se revelar escondo Enfim vier é como um dilúvio vai mostrar deixar o levo. Pode ser de qualquer jeito Como eu quiser yeah. O que eu fiz é pensar Falavam sem ser revelados Quando enfim é yeah. Como fechar